Olá, seja muito bem-vindo ao Arte de Mudar, a mais uma meditação guiada. Eu sou a Daniele Mangini, vou te conduzir nessa meditação. Te convido a se inscrever no canal e apoiar também deixando o seu like. Você pode conversar diretamente comigo através do Instagram, arroba Arte de Mudar. Vamos começar esta meditação guiada com algumas respirações conscientes. Aproveite também para escolher uma posição agradável, pode ser deitado, sentado, mas sempre com a coluna reta. Coloque suas mãos sobre o abdômen e sinta o seu abdômen subindo e baixando lentamente. Tome três respirações bem profundas e largas pelo nariz. Fomos levando o nosso olhar cada vez mais para dentro, observando o ritmo dos pensamentos, mas sem embarcar em nenhum desses pensamentos. Somente observamos como se fosse um filme. Começamos a fazer uma retrospectiva do nosso dia, observando o que de melhor aconteceu no dia de hoje. Pode ter sido alguma gentileza, alguma palavra amiga, alguma surpresa, ou simplesmente um céu azul. Lembre-se dos detalhes desta cena, os cheiros, as cores. Observe ainda as sensações que essa mensagem causa no seu corpo e nas suas emoções. Se por acaso algum pensamento insistir, em tirar a sua atenção, basta você respirar profundamente e voltar ao ponto onde você tinha parado. Continue lembrando da cena que foi agradável para você no dia de hoje, mas sempre mantenha a sua atenção na sua respiração. Observe que cada vez você relaxa mais. Você relaxa tanto que sente o corpo adormecido. O seu coração, pouco a pouco, vai se tranquilizando, ficando mais sereno. Os seus pés relaxam. As suas pernas relaxam. O quadril relaxa. As lombares relaxam. O abdômen sobe e desce tranquilamente e naturalmente. Seus ombros estão relaxados, braços e mãos totalmente soltos e leves. O seu rosto relaxa. Abra um pouco os seus lábios, separe os dentes e sinta a língua solta dentro da sua boca. Relaxe seus olhos e a sua testa, a mandíbula. Todo o corpo relaxa. A fadiga e o cansaço se desfazem como uma fumaça no ar. Te convido a usar agora a sua imaginação criadora. E visualizar todo o seu corpo envolvido por uma luz dourada. Cada partícula dessa luz entra em cada célula do seu corpo. E tudo o que você tem que fazer é relaxar. Mantendo essa visualização e a respiração consciente, afirme mentalmente comigo a frase Me faço presente aqui e agora. Repita comigo por mais nove vezes. Sempre trazendo a atenção para a sua respiração. Sinta verdadeiramente a sua respiração. Me faço presente. Aqui e agora. Me faço presente. Aqui e agora. Me faço presente.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 Tão leve, tão leve, como se você estivesse flutuando. E deixe que essas palavras reverberem em sua mente e no seu coração. Mantendo esse estado de paz e tranquilidade por alguns minutos mais. Must